Graça e paz, irmãos, é um privilégio mais uma vez estarmos junto com os irmãos para compartilharmos do estudo da palavra nessa segunda-feira, a qual semana nós desejamos a todos um, uma excelente semana e que o Espírito Santo possa estar em todo o tempo orientando a cada um de nós dentro das perspectivas que... A Palavra nos aponta para crescimento e graça no conhecimento da Palavra do Senhor. Amém? Antes de começarmos, eu gostaria de dividir com os irmãos cinco princípios da Bíblia que são interessantes de nós estudarmos. Pelo menos são cinco princípios pelos quais... Se nós nos atentarmos a fazermos estudos da palavra, nós vamos encontrar riquezas de detalhes em cada um desses princípios. E eu elenquei esses cinco princípios como o primeiro princípio, o princípio histórico, que você vai estudar, você vai ver algo relativo aos fatos, às circunstâncias ou os personagens. Cultural, cultural porque você vai ver ali os saberes adquiridos que ilustram o indivíduo e o grupo social no qual ele está inserido. Filosófico, porque tudo aquilo que é construído a partir do raciocínio lógico e em busca de conhecimento social, porque nós podemos ver ali o que era comum à sociedade e aos cidadãos, as relações que se estabeleciam entre os membros e, por último, não menos importante, o sentido espiritual, que a palavra acaba se tornando um manual de orientação para os sentimentos. Ela é inerente à natureza humana e ela está ligada de forma inseparável ao ser, e é o que faz parte da pessoa e diz respeito ao próprio ser. Dito isto, nós hoje vamos estudar sobre um personagem que para mim é um dos, dos mais intrigantes e empolgantes. Um personagem que poderia dizer também emblemático. E creio que todos iremos nos identificar com ele em alguma circunstância... Da nossa vida. Nós vamos hoje falar sobre o Apóstolo Pedro, um modelo de Deus para a humanidade, podemos assim dizer. Mas por que uma pessoa tão comum foi levantada como exemplo por Deus? Um homem que, que sofreu muitos contratempos na sua vida, nas suas experiências, tinha um coração ávido, de difícil de saciar ganas de saber um desejo exagerado e não menos impulsivo um homem que no momento surgia uma brisa estava tudo tranquilo de repente batia uma solidão ficava perdido nos seus pensamentos até que num determinado momento uma voz lhe diz Segue-me. E vamos fazer agora um momento de uma licença poética. Vamos ilustrar uma cena, imaginarmos o que aconteceu naquele momento. Eu creio que Pedro olha de cima a baixo, vê um homem de estatura mediana, e da cabeça aos pés, estava vestido como um judeu, a luz cada vez mais fraca, a roupa um pouco mais escura, mas a sua face parecia ter um brilho suave. E nesse momento, no fundo da sua alma, Pedro acredita, é esse o santo do meu coração. Está convencido, mas ainda não está convertido. E um pensamento passa pela mente de Pedro. É possível que tu seja o Senhor que veio pregar o Evangelho do Reino dos Céus? Uma notinha de rodapé aqui. Irmãos, quem julga pela aparência... Corre o risco de nunca ver a verdadeira essência do coração. Lamentavelmente nós, nós vivemos dias de aparência, onde virtudes podem ser desprezadas por causa da aparência. O falso bem trajado chama mais atenção do que o sincero com vestes simples. As pessoas estão sendo preteridas porque não se enquadram num padrão de beleza, porque não vestem roupas de grife, nós vivemos dias em que o ter vale mais que o ser. Roupas valem mais que virtude e caráter menos do que um rosto bonito. O que nos conforta é, é saber que o próprio Cristo foi preterido por causa da aparência. Ele mesmo experimentou a dor de ser preterido, e ele entende as pessoas que são alvos desses olhos enganadores. E Isaías 53,3 diz assim, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de, homem de dores que sabe o que é padecer e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos de Pedro, lhe fala de maneira assertiva: Eu vim aqui hoje para buscar aqueles que verdadeiramente me amam, que são unânimes comigo. Você está disposto? E Pedro, Responde que sim, embora as palavras dele estivessem cheias de noção religiosa, Jesus assentiu sentiu e sorriu com satisfação. E eu creio que nesse momento cresce dentro de Jesus um sentimento de amor paterno por Pedro. E começava ali. Uma das mais belas narrativas da Bíblia a respeito do relacionamento de um homem com Deus as suas fases e implicações de vida. A história de alguém que, assim como nós, desafiava suas limitações, constantemente esperava a iminência de um milagre a cada situação na qual se envolvia. O título do nosso estudo hoje se chama Pedro, o apóstolo da esperança. E antes de adentrarmos, propriamente dito na palavra, quero convidá-los a orarmos, pedirmos direção a Deus, sobre aquilo que Deus tem para revelar ao meu e ao teu coração nesse dia. Amém. Eterno Deus, poderoso, santo e majestoso, grande é o teu nome e a tua fidelidade. Pedimos, Deus, que nessa tarde, que temos a incumbência de ministrar sobre assuntos relativos à Tua Palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos oriente, nos dê as palavras, nos dê a direção, o discernimento, a sabedoria para interpretarmos aquilo que Tu quer falar hoje ao nosso coração que a Tua Palavra, Senhor, possa frutificar dentro de cada um que está nesse momento, Senhor, compartilhando conosco da leitura e do estudo da Tua Palavra. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar os irmãos, aqueles que estão com as suas Bíblias, apóstolos para abrir em 1 Pedro, no capítulo 1, dos versículos de 3 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia,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 exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Esta é a primeira uma parte da primeira carta que o apóstolo Pedro ditou, e alguém escreveu para ele, Pedro não, não escrevia, e onde nós vamos usar esse tema como base central do nosso estudo hoje. Mas primeiro nós vamos conhecer quem foi esse homem que Deus usou como modelo para a humanidade. O Pedro das, das Epístolas, ele é diferente do Pedro de Atos, que também é diferente do Pedro dos Evangelhos. Existem três fases diferentes, mas em todas elas é o mesmo homem. O Pedro do Novo Testamento, nós vamos ver em João, no capítulo 1, nos versos de 35 a 42. Que diz assim. Os irmãos que estão com as suas Bíblias podem acompanhar essa leitura. Nos diz assim a palavra. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos ouvindo isto Seguiram Jesus E Jesus voltando-se E vendo que o seguiam lhe disse que buscais Disseram-lhe Rabi que quer dizer mestre onde assistes E respondeu-lhes Vim de verde Foram pois e viram onde Jesus estava morando E ficaram com ele aquele dia Sendo mais ou menos a hora décima E era André Irmão de Simão Pedro Um dos dois que tinha ouvido E testado o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro ao seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus, olhando Jesus para ele e disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Quando, quando Pedro conheceu Jesus, o seu nome era Simão que significa aquele que ouve o seu irmão André como nós lemos o apresentou a Jesus e esse lhe disse que iria chamá-lo de Cefas que significa rocha que indica estabilidade mas se havia uma característica marcante naquele homem não era a estabilidade o Pedro dos Evangelhos tinha altos e baixos e era um homem muito impulsivo é fácil nós nos identificarmos com ele pois, porque ele era muito humano. Estava sempre dizendo ao Senhor o que fazer e o que não fazer. Os diálogos entre eles eram era no mínimo interessante. Quando fazia alguma coisa errada, Jesus o chamava de Simão. E quando fazia o certo de Pedro. Quem aqui já passou por essa situação em casa com a família? Quando a gente faz as coisas certas, a gente é chamado por aquele apelido carinhoso. Mas quando alguma coisa faz errada, a gente é normalmente chamado por nome, e sobrenome, tudo junto. Não é assim que funciona? Jesus tinha mais ou menos esta forma de lidar com Pedro também, nesse primeiro período. Em Lucas, nós temos... Duas situações que eu gostaria de destacar com os irmãos, primeiro sobre a pesca maravilhosa que está em Lucas no capítulo 5, nos versos de 3 a 9, que diz assim, Entrando em um dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe para que o afastasse um pouco da praia e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faz-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e se rompiam-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Nesse pequeno texto nós vemos um Pedro que questiona, confessa e admira Jesus. Como nós falamos anteriormente, estava sempre querendo dizer a Jesus como fazer, como deixar de fazer, sempre dava o seu pitaco. Jesus tinha muita paciência com ele, assim como tem comigo e com você, não é verdade? O segundo texto que eu gostaria de destacar, nesta primeira leitura que nós fazemos sobre o Pedro do Novo Testamento, se encontra em Mateus no capítulo 14, nos versos de 26 a 33. que diz assim a palavra e os discípulos ao verem ao verem-no andando sobre as águas ficaram aterrados e exclamaram é um fantasma? e tomados de medo gritaram mas Jesus imediatamente lhes disse tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais respondendo-lhe Pedro, disse se és tu Senhor manda-me ir contigo por sobre as águas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 E os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente és o Filho de Deus. Neste segundo texto, narrado em Mateus, nós podemos ver ali um homem impulsivo, com medo, duvidoso. No verso 28, no, nos mostra a sua impulsividade quando ele disse, Senhor, se és tu me manda ter contigo sobre as águas, e imediatamente pulou, fez primeiro para pensar depois, esse era o Pedro daquele tempo, agia por impulso, pensava depois nas consequências, o medo, por essa circunstância da impulsividade, tomava conta dele, como nos diz no verso 30, reparando porém na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me. Vamos partir do princípio que Pedro, como pescador, provavelmente era um homem que sabia nadar. Mas diante das circunstâncias inusitadas, que ele estava vivendo naquele momento, algo completamente novo, não experimentado, que era andar sobre as águas, acho que quando ele se deu conta daquele momento que ele estava caminhando sobre as águas, parou, pensou e os ventos soprando, porque vejam, mesmo com os milagres acontecendo, Jesus ali na frente dele, nem assim, as circunstâncias adversas estavam calmas, diz a palavra que o vento era forte, Nessas duas circunstâncias, nós podemos ver essas características em Pedro ou em Simão. O terceiro texto que eu quero chamar a atenção dos irmãos se encontra em Mateus 26, de 31 a 34. E diz assim, quando Pedro é avisado, então Jesus lhe disse, essa noite vós, todos vós, vos escandalizareis comigo. Porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo, que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. E disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então vejam a circunstância, estavam ali tudo confabulando. e Jesus avisa Pedro sobre o que estava para acontecer com ele diante das circunstâncias que estavam se, organiz, se arranjando, se organizando para que ele fosse preso e crucificado Pedro ainda é avisado aonde Jesus coloca para ele Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Ou seja, ele estava prevendo o que, tava, o que iria acontecer com ele, mas ele estava garantindo aos discípulos naquele momento também, a certeza de que depois da ressurreição dele, ele iria adiante. Ou seja, Jesus estaria à frente das circunstâncias, preparando o caminho para que eles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 Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, eu estou pronto aí contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje três vezes me negará, que me conhece, antes que o galo cante. Então veja novamente no Evangelho de Lucas, é feita a narrativa onde Pedro é avisado, e ali ainda Jesus diz que Satanás tinha reclamado para peneirar ele como trigo, Jesus diz, eu porém roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, tu pois quando te converteres fortalece os teus irmãos, então irmãos lembrem que naquele momento, diante daquela circunstância ainda, Pedro andava com Jesus, Fazia as refeições com Jesus. Caminhava com Ele. Participava de todas as circunstâncias. Aonde o Mestre ensinava as multidões. E ainda assim, Jesus ali estava dizendo que Pedro, Pedro estava convencido de quem era Jesus. Mas ainda não estava convertido a esse Jesus. Tanto que Jesus deixa sempre não nas entrelinhas, mas de forma bem explícita, aquilo que ele não pensava, mas tinha certeza a respeito da figura de Pedro, quando ele diz, tu pois quando te converteres, fortalece os teus irmãos, Jesus sabia antecipadamente e já havia desenhado todo o cenário pelo qual eles iriam passar, sabendo das provações, sabendo das dúvidas, das incertezas, dos medos que os acompanhariam, mas Jesus já estava diante de todas essas circunstâncias, preparando a cada um, e dando a Pedro, uma dica especial, porque ele tinha em Pedro, aquele que iria fortalecer, os seus irmãos, Jesus via em Pedro, um líder, via em Pedro, aquilo que ele ainda não era, mas que ele haveria de se tornar, em Marcos, no capítulo 14, no verso 31, diz ainda que Pedro, insistia com mais veemência, Ainda que me seja necessário morrer contigo, de maneira nenhuma te negarei. E assim disseram todos, ou seja, Pedro gritava e os outros assentiam ainda. O que é veemência? É uma força de expressão manifesta, né? É, quando tu fala com, com, já com sangue nos olhos, com, com, com fúria, como a gente diria na linguagem de hoje, né? Não importa o que aconteça, estou contigo até o fim... Estou contigo e não abro. Mais ou menos isso que Pedro fez naquele tempo. Em Lucas, na sequência dessa narrativa, dos versos 54 a 62... Nós vemos agora o retrato do homem que fez todo esse alarde, que falou, que gritou, que esbravejou, que estou contigo e não abro, pode vir, tamo junto. Um homem que falou por impulsividade, sem medir as consequências das suas palavras, e nem dos atos que essas palavras teriam, é o homem que nós vamos conhecer a seguir agora. Diz assim a palavra em Lucas 22, 54 aos versos 62. Então prendendo-o, levaram -o e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram Pedro tomou lugar entre eles entrementes uma criada vendo o assentado perto do fogo fitando o lhe disse esse também estava com eles mas Pedro negava dizendo mulher não o conheço pouco depois vendo o outro lhe disse tu também és dos tais Pedro porém protestava homem não sou e tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava dizendo, também esse verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia, homem não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje três vezes me negarás antes que o galo cante. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Nesta narrativa aonde Pedro nega Jesus, nós podemos tirar lições valiosas para a nossa vida. A primeira coisa que nós vemos é Pedro seguindo Jesus de longe. Negando Jesus, protestando, insistindo teimando e quando o Senhor fixa os olhos nele Pedro chora amargamente os oito degraus da queda de Pedro são que primeiro Pedro ele estava cheio de autoconfiança Dormiu quando devia vigiar. No verso 45, deste mesmo capítulo, diz: Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Ele reagiu de modo carnal, no mesmo capítulo de Lucas, na sequência das narrativas, desde quando ele é avisado até o momento em que ele nega, nós temos no verso 50, na sequência, quando ele diz um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. A história de Malcom. Quando Pedro reage de uma forma carnal aquela do olho por olho dente por dente, me deu um tapa devolvi um tabefe essa foi a reação dele seguiu Jesus de longe como já dissemos assentou-se com os ímpios escondeu-se atrás de mentiras praguejou, jurou em Marcos no capítulo 14, no verso 71, olha o que ele diz, ele porém começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem de quem falais, ou seja, ali ele já estava praguejando e jurando, o homem que num primeiro momento disse, vou contigo aonde for, topo contigo todas, estou contigo, estamos juntos em, em todo o tempo, foi o homem que depois seguiu-se Jesus de longe, foi o homem que se assentou no meio dos ímpios, foi o homem que mentiu, porque as pessoas perguntavam para ele, e ele dizia, não. Eu disse, não, não conheço, não sei quem é. Com a mesma veemência com a qual ele disse, com sangue nos olhos, vou contigo até a morte, foi o homem que com o mesmo teor, na proporção das palavras, disse, como nós acabamos de ler, em Marcos, praguejava e jurava, dizendo, não conheço este homem. Apesar, Desta trágica experiência, Pedro, entretanto, chora de arrependimento. E essa etapa, ela é a fase de preparação para que Pedro tivesse noção da realidade, da imensurável obra que Deus o estava comissionando. A conversão, irmãos, ela é um estado de processo, de progresso e não de retrocesso. Por que processo de progresso? Porque do ponto em que você se encontra, como Pedro chegou aqui, passando por todas as situações, todas as adversidades, embora ele estivesse vivendo naquele momento... Ele chega ao ponto em que ele nega três vezes a Jesus, e o Senhor olha para ele, como quem diz: te lembra do que eu te falei? E Pedro caiu em si, porque se deixou abater e vencer pelas circunstâncias que ele estava vivendo naquele momento. E negou tudo aquilo que ele tinha vivido com o Senhor durante todo o período em que andaram juntos. Como disse no início, Pedro estava no começo convencido de que Jesus era o santo do seu coração, mas ainda não estava convertido a esse Jesus. Quantas vezes nós diante da circunstância Não tomamos decisões, se não iguais, similares, em algum momento. Não tomamos, ou já não tomamos, ou ainda não tomaremos. Por isso a importância de entendermos que a conversão é esse processo de evolução de progressão Diz a palavra em Filipenses 3 de 13 a 16 Uma coisa muito interessante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 Deus vos esclarecerá todavia andemos de acordo com o que já alcançamos o processo da conversão irmãos é impossível retrocedermos quando a gente fala em conversão as pessoas pensam que convergir é eu estou indo para cá e venho para cá necessariamente não é isso que significa Conversão significa você estar indo por um caminho, largar, abandonar aquele caminho e seguir por outro caminho. Porque voltar para trás é um retrocesso. E a palavra diz que nós não devemos retroceder. Como acabou, acabamos de ler o que diz em Filipenses, Paulo nos diz: prossigo para adiante. O Pedro de Atos, nós podemos dizer que é um homem que já aprendeu que Deus pode transformar um ninguém em alguém. Quando Jesus o chama de pedra, naquele momento ele estava confirmando no que Pedro iria se tornar. A conversão de Pedro se dá após negar Jesus. Quando Pedro nega Jesus, naquele momento... O arrependimento realmente entra dentro do seu coração e ele reconhece o que ele tinha feito ao negar Jesus. E ali o processo de conversão começa na vida daquele homem. O Espírito Santo, ele é quem guia e fortalece os seguidores de Jesus nos trabalhos da igreja, no serviço de anunciar o evangelho, pelo mundo todo. No momento em que Pedro nega Jesus, ele aprende que ele era ninguém sem Cristo. depois dos, do Pentecostes a transformação ela se torna cada dia mais evidente na vida dos apóstolos e o Espírito Santo passa a habitar no homem e fazer dele o seu templo concede os dons espirituais reveste as testemunhas e nos dá também a adoção de filhos. Diz em Atos no capítulo 5 dos versos 12 a 16, mais especificamente no versículo 15, diz que até a sombra de Pedro curava por onde passava. Olha a diferença que já começa a acontecer na vida desse homem. Do Pedro dos Evangelhos para o Pedro de Atos. Quando ele passa a experimentar a conversão na vida dele E o arrependimento por tudo aquilo que ele havia dito A respeito de Jesus Ele entende que ele sem Cristo ele não é ninguém E esse homem passa a partir de então Passar, ele passa a viver um processo de transformação na sua vida processo de transformação este progressivo porque não há mais como retroceder ali Pedro compreende que se ele retrocede não valeu de nada o sacrifício de Jesus e é o que nós devemos pensar na nossa vida até aqui o quanto tem valido a pena o sacrifício de Jesus. É importante nós não confundirmos... Quando nós lemos em Atos... Que diz que até a sombra de Pedro curava por onde passava. Vamos buscar ali na palavra... No capítulo, no capítulo 5, no verso 15, que diz assim: a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse na alguns deles. Olhem que maravilha, irmãos. Já imaginou? Nós chegarmos nesse nível de relacionamento com Deus. É uma busca que eu e você podemos alcançar também. Porque como dissemos no início, Pedro foi o homem que Deus usou como modelo para a humanidade. Este é um homem que se torna um pastor, que desenvolve um relacionamento com Deus, e o seu testemunho é de um homem convicto da sua fé em Cristo. Começa aí a aparecer o apóstolo da esperança. Eu gostaria de deixar, Um versículo para que nós pudéssemos pensar. Quando. Quando Pedro se refere. No. Na sua primeira carta. Quando nós lemos ali. E usamos o texto como título, na primeira epístola. Onde ele diz que... Somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora...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 é um homem que procura passar a sua experiência e mostrar que através da fé no qual ele salienta mais preciosa do que o ouro perecível ou seja, a minha e a tua fé valem mais que o ouro essa fé um dom de Deus que ela redunde em louvor para honra e glória na revelação de Cristo Jesus nós teríamos um tempo muito maior para abrangermos mais ainda sobre a vida deste homem estudos que nos dariam não apenas um, dois ou três, ainda outras segundas-feiras para que nós pudéssemos explanar mais sobre este, a história da vida desse homem. Hoje eu gostaria de parar por aqui e que você prestasse atenção naquilo que... Este homem foi, antes de conhecer Jesus, e no que ele se tornou, ao conhecer Jesus. Um homem que foi um líder, que morreu também numa cruz, mas o mesmo homem que negou Jesus... Não quis morrer igual ao seu mestre, mesmo numa cruz. Preferiu morrer de cabeça para baixo, porque não se sentiu digno de estar na mesma posição do seu mestre. Que nós possamos, nessa tarde, irmãos, pensar a respeito da vida desse homem. E prometo que numa próxima oportunidade vamos. Detalhar mais sobre as epístolas. Para que nós possamos conhecer os ensinamentos que esse homem, através do Espírito Santo, deixou gravado na Santa Palavra, para que nós pudéssemos tê-las como norte, como bússola para seguirmos na nossa vida, nas lutas, das batalhas, do nosso dia a dia, no que concerne a espiritualidade. Que Deus possa falar o teu coração a respeito do que foi visto até aqui. E se em algum momento você se encontrou na referência do que nós lemos a respeito deste homem que pela vida dele, eu e você possamos ter a certeza de que também nós podemos vencer, assim como Pedro venceu e se tornou um ícone no mundo cristão, uma referência. Tanto que Jesus disse, a ti te darei as chaves das portas dos céus. Que Deus fique conosco nos abençoe e nos guarde em todo o tempo quero para encerrar deixar um versículo que está em 2 Pedro no capítulo 3 dos versos 14 a 18 que diz assim por essa razão pois amados esperando estas coisas empenhai-vos por ser desachados por ele em paz sem mácula e irrepreensíveis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 Vós, pois amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, que não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza, antes crescei na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dado, tanto agora, a glória no dia. Eterno. O que Deus espera de você é similar ao que um pai amoroso espera do seu filho. A única diferença é que o amor de Deus, ele é perfeito. E as coisas que ele deseja para mim e para você também são. Que Deus fique conosco. Nos abençoe e nos guarde nessa semana. Em nome de Jesus. Amém.